L'épidémie de Covid-19 n'a pas épargné l'Amérique du Sud et en particulier son plus grand pays, le Brésil. a saúde, ela é precária, né? Por conta que a gente já mora bastante longe, no caso da da barra do hospital. E médico tem pra gente a cada 15 dias, mas isso também se não tiver feriado, né? Se tiver feriado. Daí ele pula e acaba, às vezes, passando até o mês inteiro sem vir o um médico para a gente, né? E quando começou a pandemia, o posto de saúde continuou funcionando? O médico vinha? Como que era? Não, daí foi parado, né? Daí durante esse tempo é, ficou fechado, né? E nem a gente de saúde também não trabalhou. É, e a gente ficou ainda um pouco mais difícil do que o que era antes. Quando a gente tem uma situação de emergência, a gente liga né, no hospital e pede uma ambulância. Ah, só que a nossa distância também é bastante, então geralmente leva uma hora e meia, até duas horas para a ambulância chegar para pegar o paciente. E com os filhos? No caso, é, quando eles começaram a estudar, daí logo já pararam. Né? Ele ficou bastante tempo sem estudar, daí, é, daqui a pouco, daí eles começaram de novo a... Chamar os pais para ir na escola para buscar a lição dos alunos. Faz, é, é, à noite, dá uma limpadinha na casa, daí de manhã ir para a roça, e daí chega em casa, almoça, dá uma lavadinha na louça e depois volta para pra... a lição. Daí é. a gente, no caso, durante o almoço. No horário do almoço, que eu sentava, daí né, eu sentava para almoçar, descansava. Daí já falava, pega a lição lá que eu vou, eu vou ajudar, porque a gente também tem muito estudo. Eu achei que foi muito complicado. Mas eu, se for o caso de eu continuar ensinando ela em casa, eu vou dar o meu melhor e o possível para eles continuar, não parar o que eles começaram já que é o estudo. Eu não sou professora, mas vou em frente com elas. A epidemia havia também um impacto sobre a comunicação, isso aqui havia posto de problema. Ai, ah, foi meio difícil, viu? Porque a gente participava direto, reuniões, missas, coisas, foi tudo parado, né? E daí a gente não está podendo se encontrar nada, né? É bem complicada. Também peguei Covid aqui, está bem difícil. Internamente, nós, enquanto comunidade, a gente está conseguindo conversar, porque, por oh, força do hábito, né? Sempre nos trabalhos, depois de, final de semana a gente se reúne para discutir o dia da comunidade. Mas a comunicação para além, para fora da comunidade, está bastante complicado. porque a maioria das comunidades não tem acesso à comunicação, né? E isso fragiliza a nossa luta e há permaneço um pouco no campo na Angola, fazendo a agricultura, produzindo alimentos e está o desafio que estamos aprendendo ainda a conviver com isso. Na évidemment, a été sanitaire, il y a eu de de nombreux morts au Brésil, mais il a aussi été économique et social. E a ce sujet, il uma a eu euh, une aide d'urgence octroyée par le, le gouvernement fédéral qui a été euh, très importante, hein, c'est une aide qui a permis d'amortir les pertes de revenus du travail qui a touché plus de 66 millions de personnes en 2020. Mais euh, cette aide ne fait pas tout. Hein. Pendant la pandémie, il y a eu aussi une augmentation euh, brutale des inégalités d'accès aux services sociaux, au système de soins en particulier. Cette aide a été interrompue fin 2020, elle l'a repris en 2021 qu'avec une couverture et des montants réduits alors que la pandémie n'est pas finie. Ah, je demande quando estava recebendo, ajudava bem a gente, no caso, nas despesas da casa. Né? Deixou a gente mais cegada né, com esse tempo que a gente recebeu. E agora? Como é que vai ser agora? Agora já deu mais uma... já foi, mas a gente já sentiu né, que já apertou mais. Tipo, a gente teve que diminuir já, né algumas coisas a gente comprava. Quando tá recebendo auxílio, já tivemos que diminuir, comprar mais outra coisa. Tipo, é, algumas frutas as coisas que a gente comprava a gente já já não compra porque já tem que deixar para as coisas mais que no caso arroz feijão, as coisas mais grossas mesmo da casa il ya eu différents types de, de réponses locales que ont été entreprises depuis la, la société civile et en particulier euh, dans le domaine de l'agroécologie dans une réponse par la production d'aliments e em particular par les collectifs de femmes o que esse rol uh, de segurança alimentar uh, e de soins das pessoas, uh, em geral, é choca do fato dos rôos de gênero. Eles cortaram o auxílio emergencial, mas o nosso aqui está continuando auxiliando, não é a mesma coisa. E tá, vai melhor ainda, porque ó, as pessoas gostaram mais dos produtos, teve mais pedido de venda para nós. Ao mesmo tempo que a gente se sente triste por causa dessa situação, a gente se sente forte porque se a gente falar um alô para Rama, nossa, a gente ouve muitas informações, ouve muitas palavras que confortam a gente. En tant qu'hierd, on a euh, cherché à à accompagner hein, depuis la recherche, depuis la la production de connaissances ce type d'initiative euh, qui est peu visible et euh, on a fait ça à travers euh, des entretiens à distance réalisés principalement par téléphone em ocorrência, a partir Réseau, réseau Agroecológico de Femmes Agricultores. E a organização da Rama durante a pandemia só foi possível pelos laços que elas já tinham dentro de cada grupo, dentro da rede como um todo, e pelo fato de que elas foram capazes de manter esses laços através da internet. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta fundamental de reunião, de troca de saberes e de organização da comercialização isso foi muito necessário porque a comercialização foi muito expandida durante a pandemia. As mulheres da rama vendiam em média em 2019 R$ 7 mil reais por mês em produtos para a rede de grupos de consumo de São Paulo. E em 2020 houveram meses em que elas venderam R$ 26 mil reais em produtos. Então essa venda foi muito ampliada, principalmente pelo fato de que elas trabalham com grupos militantes que encamparam muitas campanhas de solidariedade e que compraram alimentos delas em volume grande para doação para famílias na cidade em condição de vulnerabilidade. E elas também só conseguiram suprir essa demanda pelo fato de que elas expandiram a produção delas. Descobriu-se que elas plantaram na pandemia cerca de 150 a 160% a mais do que elas contavam antes. Então isso também foi muito essencial para a expansão da comercialização e para a construção da soberania e da segurança alimentar dos territórios das famílias. Para a feira também a gente começou a gente aumentou a venda. Teve um, um digamos que um manejo que a gente usou quando estava no grupo das mulheres Rio vermelho foi aonde que as pessoas faziam pedidos. Antes a gente levava os nossos produtos e deixava exposto lá as mesas. Cada um ia pegando e punhando a mão nisso e apanhando a mão naquilo. Com o surgimento da pandemia, que não pode ficar pegando nas coisas, aí a gente resolveu fazer o quê? Fazer tipo uma sacola. O consumidor encomenda antes, a gente já levava organizado sua sacola, assim diminuía as pessoas que ficavam lá escolhendo, colocando a mão, pegando. É, na verdade, teve uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, trabalhava de fazenda em fazenda, direto fazendo em fazenda, só trabalhando porque nós não tínhamos aquela feira. Vamos dizer, logo conta feira. Nós não tínhamos comércio para vender. Daí de repente surgiu esse, esse grupo de vocês. Vindo para a Barra do Turvo aí para tentar arrumar um grupo de mulher para trabalhar. né? Fala um grupo, mas é um grupo muito grande. né Tudo que eu pude plantar eu plantei. feijão um arroz, milho, batata, abóbora, tudo que eu já plantei. Graças a Deus eu também mas tintura que a gente não fazia, que que a gente só usava em casa, a gente tá tá tá saindo, né? O pessoal tá pedindo bastante alho, né? Tintura de alho, tintura de alecrim, é, as ervas as ervas de que acalmante, é a erva São João. Acho que diante dessa situação que a gente tá vivendo, o pessoal tá procurando tomar chá para poder aliviar, para poder melhorar. Eu investi na minha horta, ano passado, todo o em que entrava eu já guardava ou eu comprava parcelado pra mim poder dar conta e pagar tudo. Uma coisa que eu investi foi no cano de gotejamento, essa irrigação ela é muito boa porque ela não, ela não faz com que o solo compacta muito. E outro também foi o sombrite, o uso do sombrite para alface, porque aqui quando, quando é chuva é muita chuva, mas quando é sol é sol de rachar. Aí eu entrei junto com ela, aí começamos a plantar né, bastante, Plantamos feijão, plantei milho, aí depois veio a pandemia, a gente plantou mais ainda, aí né, entrei com associação com uma amiga minha e a gente, né, começamos a plantar bastante, Plantamos abóbora, colhemos muitas abóbora, né, abóbora, pepino, pimentão, feijão, milho, quiabo, Plantamos muitas coisas, né, e leva para São Paulo, então a gente vende para São Paulo e tem para o nosso consumo, para o nosso uso, né, eu mudei, na verdade, tô só querendo plantar as coisas para vender. Mudei, tô só querendo mudar. O que depender, eu já falei para ela. O que depender da minha parte, para plantar as coisas para ela vender, vou trabalhar. As mulheres têm se destacado, né, com a criação da produção de mulheres. Il à la fois en interne cette division sexuelle du travail qui reste inégal, avec un, un risque évident de, de surcharge de travail des femmes. Euh, et puis par ailleurs, ce contexte plus large de, de de ces conflits qui que s'est pas du tout arrêtés pendant a la pandemia la falta de acesso à comunicação a falta de acesso às políticas públicas né e o desejo de garantir a soberania alimentar tem sido como um chamariz as políticas públicas pour les grandes grandes preendimentos avançar sobre os nossos territórios processo de mineração as né, barragens da implementação da suposta conservação ambiental, pensando na mercantilização dos bens comuns, né? isso tem tido uma politização de desmantelamento mesmo da, dos focos de resistência Ce sont des activités qui menacent concrètement euh, voilà, les, les territoires de vie, les territoires de production agricole et agroécologique de ces communautés. Les femmes ont guerreiras, né, parce qu'elles ont conseguido se maintenir fortes, même passant par toutes ces ameaças. Exemple de ça, c'est la question de la né, qui né, a été une lutte des pauvres, des communautés, du mouvement social, en a qu'il y a eu de plusieurs actions au STF, resistant né, à part la faute de politique publique, la faute d'initiative ce monde. Ce que montre l'expérience de la RAMA, c'est que euh, l'agroécologie euh, et en particulier celle pratiquée par les femmes, hein, qui est euh, tournée vers l'autosuffisance, vers la sécurité alimentaire, vers la production diversifiée d'aliments, euh, a permis à la fois la résilience euh, de cette partie de, de l'agriculture familiale par rapport à une situation générale détériorée, et puis elle a permis aussi la sécurité alimentaire des consommateurs urbains et en particulier périurbains. Ces processus sont aussi bâtis sur le long terme, ils sont le fruit d'alliances locales, de constructions collectives, là en l'occurrence euh, d'une alliance euh, très ancienne en fait, entre des agricultrices, euh, des femmes rurales au Brésil et puis des, des mouvements féministes, construits en fait à partir des années 1980. Il y a beaucoup d'étapes, C'est pas dans toutes les régions qui sont construites de la sorte, mais il y a vraiment une accumulation politique qui n'est pas transférable dans d'autres contextes. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer <rire> pour construire des processus ailleurs. <rire>